Fala, fala, galerinha! Aí, eu, sou a... eu sou o Norberto, Carol. esse é mais um Elefante Literário e essas são as nossas leituras de janeiro. Vou falar sobre as minhas leituras na ordem em que eu as li. Eu acho que talvez tenha errado alguma coisa, mas tudo bem. A primeira leitura que eu fiz no mês de janeiro foi Hilda e o Troll. Esta aqui é aqui fininha e tão bonitinha que tem um traço maravilhoso. Ah, ela não tem uma história. Que coisa é? fofa. Olha lá, vê se vocês conseguem ver daí um pouquinho. Ela não tem uma história muito aprofundada. Hilda é uma menina que mora numa cabana. Aí, Ixi, Maria, o sol o que fez? Então estou tô, tô, tô, tô, tô Ela é uma menina muito aventureira, assim, gosta de aventuras, mora numa cabana e um dia numa expedição, encontra uma pedra que ela sabe que é um troll essa pedra. Aí pronto, eu não posso falar muita coisa, porque tem tipo 50 páginas, eu ia contar a história. Mas é uma história muito bonitinha, essa aqui faz parte de uma série. A série toda tem essas ilustrações maravilhosas, cores muito bonitas e as pessoas falam super bem. É um HQ que eu adorei, embora eu não tenha muita profundidade, não tenha muito o uhum, que ah. Logo depois eu peguei outra HQ, é aqueles que começam o mês legal para aumentar a <risos> profundidade. Eu li Paciência de Daniel Barlow. Daniel, Daniel Barlow. Eu confundi o autor com o personagem, que é Jack Barlow Jack Barlow, ele é assim ele, atualmente, ele vive casado com paciência. Ele, ele não tem uma situação de vida muito legal. A situação que eles estão tem um tipo de crise, tá desempregado. E paciência é tudo que ele tem na vida dele. Uhum. Só que aí um dia ele mente pra ela dizendo, não, tá tudo bem. Eu tenho um emprego, só que ele não tem. E vai tipo, pra rua dizer que vai trabalhar, só que vai procurar emprego. Daí quando ele chega em casa, ela tá morta e ela tava tá grávida. Então isso é um baque pra ele muito grande. E ele fica transtornado por muitos anos. Daí lá na frente ele descobre um jeito de voltar no tempo. E ele vai voltar pra impedir que aquilo aconteça com paciência. Só que aí, minha gente, muitas coisas vão desandar nessa história, com certeza. E ele descobre muitas coisas sobre... Ah, eu já falei isso mil vezes, sobre o seu passado. Mas mais do que isso, ele descobre também muitas coisas sobre paciência, sobre a infância dela, como ela vivia, que ela sofreu muito, bullying, violência de todos os tipos, que é uma família muito conturbada, desestruturada e tudo mais. É um livro legal que eu recomendo a todos que gostem desse assunto e de HQs, mas eu não fui muito fã, né? Na primeira leitura do ano eu já falei aqui no canal, eu fiz um vídeo, porque esse livro, gente, ele precisa ser, ser sabe? Divulgar divulgado como... aí, ele precisa ser exaltado, que é o Ode que você Meia, de Andy Thomas, que vai contar uma história destaca, de é uma jovem negra que presenciou um, um assassinato de um amigo dela, que também era negro, numa espécie de Blitz. E aí vai ser a palavra dela contra a palavra de um policial branco, então você já deve imaginar a treta que vai dar isso aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais, né, minha opinião, já vou dizendo que eu amei. Acho que dá pra perceber pro meu tom que eu gostei bastante, mas se quiser saber um pouquinho mais, é só clicar aqui nos cards ou aqui embaixo a gente coloca em algum lugar. Eu li, vou colocar a capinha bem aqui no rosto de Caroline, os 27 crushes de, crush de Molly, que é o um livro de Becky Albertalli, mesmo a autora de Simon vs. Agenda, como sabe. Eu comecei a ler esse livro, assim, sem muita expectativa, as pessoas estavam falando muito bem, mas eu pensei, ah, não, vou ler esse livro aqui como um livro normal, um yanguero, não sei o quê. E eu comecei, na verdade, não gostando muito, não vou mentir. Mas, é, com o passar da leitura, eu fui me identificando até com a personagem, com as coisas dela e tal, e acabei gostando bastante, apesar do livro ter alguns dramas que eu não tive paciência. Porque, tipo assim, é legal a maneira como ela se supera na vida e sofre o medo da rejeição, pela, pela autoaceitação e tudo mais, só que tem uns, uns romancezinhos que, em determinados né, momentos, eu ficava com ódio e é um triângulo amoroso que na verdade não daria muito certo, na verdade eu olhei e bati, vai, vai acontecer isso no final e foi realmente o que aconteceu, apesar disso foi uma leitura proveitosa. Também li em janeiro Dora Bruda é um livro que já tem resenha aqui no canal, que é esse aqui, é só clicar nos links aqui nos cards ou então no link no box da descrição pra ver, é, e ele vai contar a história, de na verdade não é uma história de Dora Bruda. é tipo assim, Dora Bruda é uma menina que desapareceu no período de guerra, no período pré-guerra, 1941 mais ou menos, e atualmente tipo nos dias mais recentes, Patrick Modiano, o autor, viu um anúncio dela que estava sendo desaparecida. Aí em cima disso ele construiu uma história de que queria descobrir onde é que estava ela, e ao mesmo tempo passando pelas ruas de Paris e conhecendo um pouquinho da história que estava ali para explodir, né, a guerra e tudo mais. O segundo livro que eu li foi Por trás dos seus olhos de Sara Pind. Também já tem resenha aqui no canal, foi um livro que a gente recebeu de parceria da Fá Intrínseca E vai tratar também ali, tem existe uma história de um treino amoroso, tem duas perspectivas Da mulher e meio que da... da morte do cara, não sei o que, tem umas tretas né, claramente E foi um livro que demorei muito pra pegar a vibe assim Acho que eu consegui me instigar um pouquinho mais a partir da metade, ele é, ele é bem arrastado. Tá, ele tem um plot twist que, ok, sabe quando você, você, não, você tá ali mediando, aí tem um plot twist que você, tá, beleza, tudo bem, tudo bem. Também quem quiser saber um pouquinho mais, também vai ter link por aqui ou por aqui por baixo. Outro livro que eu li, que vai estar aqui, é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, um livro Young Edward muito aclamado por todas as pessoas do mundo. E ele vai contar a história assim de Aristóteles e Dante eles se conhecem, resumindo bem, né? Eles se conhecem, e eles trocam algumas coisas em comum, um sabe nadar, o outro não, aí eles aprendem a nadar e tudo mais, né, livros, filmes que eles gostam em comum, e vão conversando e vai surgindo uma amizade muito legal, uma amizade que no futuro é que pode rolar algo mais, né. Só que fica em boa parte do livro Uma coisa que a gente meio que não sabe De verdade Eu pensei quando eu comecei a ler Que as pessoas chipavam sh eles dois Com uma forte amizade Porque é uma amizade muito grande De verdade Que eles constroem ao longo do livro Mas no final a gente vai conhecer outras coisas É muito legal esse livro também Como eles construíram esse conceito De, de universo De descobrir o universo Que fala no título Até porque o título já fala isso Que eles descobrem os segredos do universo Mas é tipo o um universo particular deles E tudo mais uma questão a ver as mais Eu gostei muito desse livro Não é um eu amei Não vou mentir aqui esperava um pouco mais esperar, porque as pessoas reusaram. As pessoas falam muito bem. Muito bem. É, foi um livro três telas e meia, eu coloquei um quadro, só pra né? Apesar de não eu ter, não ter marcado tanto a minha vida, eu reconheço que é um livro super bem contado, um livro que tem a sua parcela de, de aceitação grande do público, eu consigo ver isso, porque é um livro muito bonito, tem partes sensíveis e ah. tudo mais, profundas, é, verdadeiro, sabe? O sentimento ah. entre eles dois. E como a nossa querida amiga Bruna Miranda falou, é um livro sobre autoconhecimento, adolescência, puberdade, é uma boa leitura, recomendo. Eu li também em janeiro, peguei finalmente pra ler Coração de Aço, que era é um livro que eu tava querendo muito, e minha gente, é um livro que eu adorei. Eu falei sobre ele semana passada na tag Que Tiro Foi Esse, mas pra quem não assistiu ainda, é tipo assim, eu gostei muito da construção de mundo, dos personagens, é, dos mocinhos e dos bandidos, vamos dizer assim. Ele é um mundo onde determinado, em determinado momento aconteceu uma coisa e as pessoas começaram a desenvolver poderes. Poderes dos mais variados, muito loucos. E essas pessoas começaram a se chamar de épicos. Só que esses épicos, as pessoas primeiro pensaram que iam ser super-heróis, só que na verdade eles eram super-bandidos, todos bem malvados. Os personagens são muito cativantes, o personagem principal é um chato, a gente é que Ele tem umas ele metáforas. É chato, chato, chato. Uma metáfora chata, na verdade. Não é chato, chato. Chato é divertido, mas. Ai, para, garoto. Ai, tá. Em determinado um momento, se passa. Sabe? Se passa. É, sempre fica se passando. É um livro que eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas e favoritei um livro de super-herói. E geralmente eu não sou fã de coisas de super-herói, nem filmes, nem nada assim. Mas eu tô doido pra ler a continuação e talvez saia em breve. Outro livro que eu também li em janeiro foi Encontadas, finalmente, que é um livro de contos e ele foi organizado por Dedra Ruiz e Manuela Neves. Basicamente, eu encontrei esse livro na minha pesquisa sobre representatividade lésbica, né, um vídeo que eu já fiz ano passado, é aquela velha história. São muitos contos, não sei quantos, mas são muitos, bastante. Assim, pra, esse, pra um livro desse tamanho, são muitos contos. Tem uns melhores que outros, obviamente, né, porque sempre rola, principalmente porque são autoras lésbicas falando sobre personagens lésbicas. Então, tem uma diversidade muito grande, tanto de narrativa como de personagem, né. Alguns conseguiram fechar muito bem, outros eu achei que ficou faltando alguma coisinha, tipo, só quando acaba do nada você fica... Tá, tá é certo que tem alguns que acabam do nada e a gente consegue imaginar, né? Tem é, okay. mas... a, a graça é tipo essa, né? É, mas alguns não. Mas assim, de uma maneira geral, foi um livro que, assim, eu gostei muito de ler. Justamente por essa diversidade eu gosto quando a gente consegue conhecer muitos autores de uma vez, né? Porque a gente começa a ver os, é os a tipos trade, de. Tá. Não, e os tipos de, de narrativa também e tal. A pessoa já tem meio que uma marca, né? Uhum. Que você consegue identificar e tal. Eu acho que eu consegui comprar essa edição, acho que era uma das últimas, na verdade foi de graça, a pessoa só pagava o Fred. E aí, mas ele tem disponível em PDF, se não me engano. Eu li também pelo celular e vou ver se eu deixo o link aqui embaixo também para quem tiver interesse e tal. Mas achei bem bacana. Outro livro que eu li em janeiro e me arrependo de não ter começado a ler muito antes, não ter lido outro dia, foi Jantar Secreto, de Rafael Montes. Que livro maravilhoso, minha gente. Eu chego até a porque é muito absurdo e muito divertido ao mesmo tempo. Dante e os amigos dele eles começam a morar juntos para estudar no Rio de Janeiro né e tudo mais. Só que é, todos eles pegam o dinheiro que eles ganham. E dão para o, o outro amigo deles, Leitão, fazer o pagamento do aluguel né? do apartamento, que é grande, eles fizeram um grande, que não puder, podiam pagar de verdade, mas davam um tá, jeitinho. Só que depois de tipo seis meses, sei lá quanto tempo foi, o homem da, da corretora liga pra eles e diz vocês não estão pagando, vocês vão ser despejados. Aí eles dizem que diabo aconteceu? Leitão não tava pagando esse tempo todo, simplesmente. Aí eles, puta merda, não sei o que, como é que a gente vai fazer pra poder pagar esse aluguel? Aí eles resolvem ter a brilhante ideia de fazer um jantar com carne humana. Minha gente, o é isso quê? mesmo. O que, que tem a ver? <risos> não tem nada para arrecadar dinheiro, porque as pessoas pagam caro por iguarias, é tipo... Nossa, velho. iguarias, sabe? <risos> e tudo dá certo e tudo dá errado ao mesmo tempo. É um livro maravilhoso, é um livro que eu também favoritei, porque eu amei a escrita de Rafael Montes, ainda não conhecia nada dele, tenho quase todos os livros aqui, mas ainda não tenho livro. Uma coisa que eu tenho a observar é que eu odeio quando nos capítulos, inclusive tem aqui alguns, quando o autor antecipa a a sua emoção que vai vir Tipo assim, não antecipa a sua expectativa Tipo, tava tudo dando certo Mas ele não, não perdeu ah, pra esperar que tudo ia dar errado Tipo assim, eu Tipo, é muito interessante Que ó, o próprio leitor descubra isso com a leitura isso foi uma coisa que eu não gostei. Apesar disso, toda a construção dos personagens, eles têm um passado por trás, eles têm uma relação muito legal e, enfim, é um livro que eu recomendo 100%. Quero quer ler? Pode ser. É, é. É. É. Também li, então, Isa e o, e o Final Feliz, de Stephanie Perkins, que é a mesma autora daqueles livros de Ana, de Lola, do Beijo Francês, da casa do não sei de onde. Hum. O romance aqui, ele é oficial, minha gente. Se você não gosta de romance... Talvez você não deva pegar pra ler, okay, mas é muito bom. Não, eu gostei, eu tô só ah. dizendo que o romance é muito ah. forte. Ah, tá, tudo bem. Que você ama. Assim, <risos> sempre não. <risos> Aqui tem um casal protagonista que eu gosto dos dois, mas não gosto, obviamente, hum. Coisas que se desenrolam nesse romance deles, tipo Ilhas e Vindas, O Destino, não sei o que, não sei o que. Acabou que eu gostei mais das personagens secundárias que tem aqui. Que são Kurt, que é tipo o melhor amigo dela, eu acho. E Red, que é a irmã de Isla. Ela é maravilhosa. Vale dizer aqui que essa foi uma leitura que eu comecei dando cinco estrelas. Hum. Eu pensei, ai, ah, vou começar a adotar um novo método de leitura. Eu vou dar cinco estrelas e vou tirando estrelas pra cada coisa que então eu não gostar. Talvez não daria certo porque eu ia deixar terminar com zero. Eu dei cinco estrelas, ai, acho que vou dar cinco estrelas nesse livro porque o primeiro capítulo é muito bom. Só que foi passando os capítulos e eu fui tipo só cair nas estrelas, porque a personagem foi fazendo coisas que me, deu, me deram um ranço tão grande no final da história que vocês não têm noção. No final das contas, obviamente, não juntou muitas estrelas. Eu acabei dando três estrelas porque foi um livro, na média. Na média, na verdade, era dois e meio, mas esse aqui foi a leitura que eu Não, mas eu dei três. dei três ah. estrelas. Até simpático o livro, hum. mas não me agradou muito assim. Outro livro que eu li em janeiro foi Fim de Fernanda Torres. Foi o desafio de mulheres para ler, né? De autora nacional. Ele vai contar a história de cinco senhores, é tipo assim, eles morreram e aí vai contar como eles se conheceram, cada um tem o seu momento de fala, como foi a morte deles é basicamente isso, cada capítulo é um falando e aí a gente vai conhecer as pessoas que passaram algumas né, algumas pessoas que passaram na vida deles, como é que eles se conheceram coisas assim, foi um livro que ao mesmo tempo, é, é, sabe como sabe quando você não gosta dos personagens porque eles são escrotos e machistas só que o livro tem tanta ironia e, e a narrativa dela ela é boa, eu gostei da narrativa achei achei bacana e a pessoa acaba tipo assim sendo cativada hum. pelo todo não pelos personagens mas livro eu ficar sentindo falta de saber da vida deles sabe tipo porque quando há é muita essa coisa de de uma amizade de vários anos é claro que entre eles também tinha umas coisas que você ficava bicho isso é amizade então <risos> mas é um livro que assim eu gostei baixando da leitura me surpreendi porque eu já tinha tentado ler esse livro três vezes. Eu sempre começava e ficava tipo, ai, que bicho machista da bexiga, pelo amor de Deus, não, não sei o que, não mais. sei o que, não quero, aí abandonava. E agora foi bem boas. Eu, eu resolvi, tipo, abstrair esse fato só pra ver onde é que dava e não me arrependo. assim, foi um livro bem bacana. E eu fiquei curiosa, inclusive, pra conhecer outros livros dela. De né? Eu acho que ela lançou recentemente, Foi. se eu não me engano. Ele tem, ele tem cara de ser a cara dela, né? o jeito é, de é, ele é bem irônico. Eu acho que, assim, como eu não conheço muito o Rio de Janeiro, eu acho que ele tem muita referência que pessoas se conhecem vão tipo assim, se identificar de cara. Alguns eu paguei e tal, assim, pelo clichêzão, estereótipos e tal. Mas eu acho que pra quem conhece o Rio é, é bem bacana, bem bacana. Tem que ter muitas referências de lá. Muito, muito legal, recomendo. A gente recebeu da Companhia das Letras o livro As Perguntas, de Antônio Cherchineski. E ele, a personagem principal aqui é a Alina. Ela vive sozinha em São Paulo. Tem um, o emprego dela. Ela é formada, na verdade, em História. Formada em História, mas trabalha, tipo, com edição de vídeos numa agência, alguma ah. coisa assim. É humana. Gente, é, é, é, aqui, coitado, aqui, ó, é um coitado. Vai, vai, coitado. Um dia, de repente, ela recebe uma ligação da delegada lá de São Paulo, né, dizendo que, ei, vem aqui, a gente quer ter uma palavrinha com você. Ela faz, tipo, o que merece que havia acontecendo. Tá Só quando chega lá, ela descobre que tá vendo na cidade um surto de pessoas de classe média, pessoas tipo com condições que estão aparecem muito loucas no meio da rua arranhando as coisas, fazendo desenhos e tipo arranhando esses desenhos, sabe? Como... Ah. Aí ela faz, isso pode ser alguma seita, algum culto, alguma coisa assim, vamos chamar essa mulher que sabe das coisas. Aí ela fala, vixe, eu nunca vi esse símbolo, eu não sei do que, é que você tá falando, eu não posso lhe ajudar, infelizmente. Só que quando ela sai da delegacia ela fica com aquilo na cabeça, vai procurar um pouquinho mais atrás. E aí ela começa a, a, a, começa a acontecer algumas coisas estranhas com ela e ela começa a entrar nesse mundo na verdade, ela não tava meio que preparada. Eu tenho medo, essas coisas. Eu sempre... Eu também tenho medo. Eu tenho medo. Se fosse eu, não ia atrás. Só que ela vai... Consegue, né? Com... Esse livro aqui, então, não se aprofunda muito nessas questões religiosas, embora aborde. É, e nem muito, assim, profundamente na vida de Alina. Embora dê alguns toques, inclusive, logo no começo, ele diz que Alina enxerga algumas sombras. Ah, tipo principalmente na infância ela acordava com um susto muito grande gritando e tipo vendo claramente uma pessoa uma forma na frente dela uma sombra só que as pessoas não acreditavam e ela foi deixando isso de lado que tipo, ela ainda via mas se controlava porque ninguém acreditava nela e não achava que ela é doida tipo assim sabe toda essa questão de dúvida sobre o que acontece porque ela vai atrás né tem muita questão de tipo isso é real ou não isso é questão da religião é questão cultural e tudo mais ou não a gente fica com essa dúvida. isso é que dá o tom da história de tipo vai e volta de você querer saber o que, é que vai acontecer mais pra frente ele é dividido em duas partes, porque acontece 24 horas, dia e noite. A parte dia é uma parte lenta, tá? É tipo quase mais da metade do livro. É uma parte lenta, um pouco mais arrastada, que você vai conhecendo e se aprofundando. E a parte de noite, que é a segunda parte, é muito rápida. Eu odiei isso. Oh, Meio amei livro, mas eu odiei ser muito rápido, porque podia ser maior e as questões podiam ser mais exploradas. Apesar disso, eu gostei da leitura e se você quiser ler, pode ler. E agora, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li em 2018, ó. 2018, obviamente, porque só que a gente não em A gente em 2018. Em 2018. <risos> foi Água Pés, de João Lahiri. Esse livro aqui, ela é uma escritora indiana. Não, eu não favoritei, mas foi um dos melhores... Pela, pela maneira com que ela construiu a história, não é um romance de formação, mas é um drama sobre muitas pessoas. Tem dois irmãos, o mais velho vive sempre à sombra do mais novo, que desde pequeno ele teve tem um, um comportamento mais para cima, mais exaltado, consegue as coisas com mais facilidade. tem o mais velho é mais na dele, né, mais controlado e tudo mais. Acontece isso na infância, eles dois estão lá vivendo pula para pra faculdade. Esse livro aqui conta a história deles toda, a vida deles inteira, então é um livro super aprofundado, você conhece eles, termina o livro, eu conheço essa pessoa, ela é tipo meu vizinho, é, tipo assim. Né? Brother. Pula pra faculdade, o Subashi, que é o mais velho, vai para os Estados Unidos e o Dayan fica na Índia estudando e ele começa a participar de movimentos de revolta, extremista, não sei o que, baseados na, no, no, no chinês, aquele mal. E a, a polícia ali, as autoridades não gostam e eles começam a caçar essas pessoas. Aconteceu uma treta, não vou dizer o que, mas está meio implícito. E o isso tem que voltar para a Índia e tomar decisões que vão mudar a vida dele para sempre, literalmente para sempre. A vida dele, a vida da família e a vida das pessoas com quem ele se relaciona. Além disso, a gente tem aqui a presença de mulheres muito fortes e de e muito peculiares, cada um assim do seu jeito. Que é a mãe dos, dos irmãos, a esposa de isso e a filha que ele vai vir a ter no futuro. Todas essas mulheres aqui é vão dar a liga para essa história toda acontecer. Eu tô me arrepiando porque é um livro maravilhoso. Eu não esperava, na verdade isso, quando eu comecei a ler, mas é um livro que me fez ter vontade de ler todas as outras coisas dessa autora. É um livro que eu dei quatro estrelas e meio, não dei 5 estrelas porque às vezes eu ficava meio com sono, sabe, durante as leituras. Mas não que isso seja um parâmetro, não, né? É, não que seja um parâmetro, porque eu <risos> sempre durmo e tudo. Tem é uma questão política aqui envolvida, muito forte e muito bem construída pela autora. A questão cultural também é muito marcante. As pessoas si as relações entre elas, tudo. Tudo nesse livro é muito bom. Se quiser ler, o link tá aqui no box de descrição pra comprar. Compra pelo nosso link. Outro livro que eu li também, eu já falei, né, não tem vídeo específico sobre ele, pra ele fazer, eu acho, não sei, mas foi Y, é um HQ. Maravilhosa. Esse aqui é o segundo volume Eu já li o primeiro, já li o segundo e já estou com o terceiro E basicamente vai contar a história De que todos os mamíferos Com cromossomo Y morreram E isso só tem mulher no mundo agora Só que tem um cara que sobrevive e um macaco Então a gente vai conhecer A história deles. Todo mundo vai entender O que está acontecendo. Assim, eu não sou Muito conhecedora das HQs, né? Vou, não vou mentir. Mas, assim Pra eu ter começado com ela, minha gente Ninguém está preparado para essa história Como eu falei no vídeo de HQs que a gente fez, né? É um livro que retrata muitos micro grupos dentro do grande grupo de mulheres, né? Tem mulheres muito extremistas, tem mulheres mais de boas, tem mulheres que reproduzem muito essa ideia do machismo. É um livro que vale muito a pena. Meu Deus do céu, sério, estou amando essa história. Não sei o que vai acontecer depois, porque é treta atrás de treta. Tem uns flat twist doido, tem uns Tá. Cara, Uma, é, tem uns, umas, uns zooms, sons. assim, muito, muito loucos. E eu, o que eu achei também muito massa que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo, né? Enfim. Beba a cana, quem se interessar eu também vou deixar um aqui embaixo. Sério, quem tiver a oportunidade de ler este aqui faça a carreira e leia. Porque meu Deus... <risos> Vale muito a pena. Os dois últimos livros que eu li em janeiro foram livros que eu fiz uma compra na Amazon e tava muito ansioso pra ler, disse que ia ler no passado, mas não li, então deixei ele logo pra janeiro e botei na, na jornada MLB, que inclusive esses livros que eu falei agora que a gente falou, né? Tavam muito O Próximo livro é Mais do que isso, de Patrick Ness, o outro livro que eu tinha dele foi aquele do Monstro da Árvore, que eu gostei é bastante, eu mas também não favoritei. Esse aqui é um livro que Seth, Seth, é o, o menino protagonista, ele morre, o primeiro capítulo é isso, ah, Seth morreu. Ele acorda num lugar que ele não conhece. Tipo, um mundo completamente diferente, deserto. Ele está sozinho em Londres e Londres é onde ele morava antigamente, passando tipo a infância dele, vamos dizer. Só que ele fica se questionando muito o que é está que acontecendo com ele, com a vida dele e faz vários questionamentos sobre o que, o que o que foi a vida dele até aquele momento. Até que ele encontra algumas pessoas e o livro começa a tomar um rumo completamente diferente do que eu esperava, porque eu pensei que era um aí, tipo, fofinho, bonitinho que ele ia se refletir, se refletir, ficar se perguntando sobre a vida e encontrar encontrar outro uma coisa que devido, sei lá, mas é uma distopia isso aqui. Você sabia okay. que era uma distopia? <risos> isso aqui é uma distopia. Okay, é uma aventura louca. Não sabia, não. Não é, sabia, uma É, uma muito louca. Isso, na verdade, foi o que me fez não ter foco para achar essa leitura que eu devia achar. Se eu soubesse que era, eu ia achar que era massa, tá, mas eu... foi um livro porque médio. Que quebrou, tipo assim... Quebrou minha expectativa 100%, ah. e não foi do tipo, do jeito legal, porque foi muito brusco, muito ah. drástico, sabe? Apesar disso, os personagens secundários aqui são muito legais, mais legais do que o protagonista, eu achei. Mas o título faz muito sentido, porque apesar de estar acontecendo muita coisa, ele sempre... Se pergunta se questionam, tipo, será que a vida é isso? Será que a gente tá no inferno? Ou será que há mais do que isso pra se viver? Será que o que a gente tá vivendo atualmente é isso, tipo, que a gente tá aqui? Ou tem mais coisas além disso, sabe? Pra se aproveitar, pra se viver e tudo mais? Assim, tem uma mensagem interessante por trás de toda a aventura maluca que eu tava... Foi e o último livro que eu li em janeiro foi A Melodia Feroz, de Victoria Schwab que eu já tinha lido. Guardiã histórias, se já tem resenha aqui no canal, pode clicar aqui pra assistir. Aqui a gente vai conhecer dois personagens, Kate Harker e August Flynn. Eles vivem nessa, nessa cidade, como é o nome? É, Veracidade, eu acho que é o nome da cidade. E, e ela é uma parte dos Estados Unidos que, vamos dizer assim, não sei se foi no mundo ou foi lá nos Estados Unidos, não deixou muito claro pra mim aqui. Mas a violência no mundo chegou a um ponto tão grande que as pessoas começavam a se matar e tudo mais. E de cada ato violento se gerava um monstro. Um monstro surgia. Ixi, um monstro maria. mesmo. E esses monstros têm três categorias. Se ferrou, se ferrou. Se ferrou. Existem muitos monstros. Kate, ela é da parte norte ou sul, não sei dizer. Mas Kate e Augusto são de partes diferentes das cidades. Os pais deles são tipo chefes dessas partes. Hum. Sabe? E em determinado momento eles precisam se unir pra... Solucionar alguma coisa para alguma coisa dar certo. É um livro que eu gostei muito, esse aqui, no mesmo nível, mais ou menos, de A Guardia de Histórias, que eu dei 5 estrelas, é, super, não favoritei de mas dei 5 estrelas porque é um livro super legal, a construção do mundo é legal, os monstros são bem explicados, o mundo é, é explicado na medida do possível, como é uma, uma série, uma antologia, eu acho que vai ter mais explicações no próximo livro, para as coisas ficarem 100% claras. Mas eu gostei de como ele explora, principalmente, a personagem Kate aqui que embora não seja 100%, ah, a gente conhece a vida dela inteira, não sei o quê, mas a gente sabe todos os pontos que fizeram com que ela fosse quem ela é hoje. É um livro, uma duologia que eu tô ansioso também para continuar, as pessoas gostaram muito, e eu também gostei bastante, e se você quiser ler, tem link de novo aqui no box de descrição, é para comprar. Então, esses foram os nossos livros de janeiro, nossos bastantes livros lidos, Uh, se você quiser comprar qualquer um deles, ou se você não quiser, mas quiser ajudar o nosso canal, o link pra comprar eles vai estar aqui no box da de descrição, né, todos eles. Então compra, ajuda o canal, a gente vai ficar muito feliz. Uh, deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em janeiro e como é que tá sendo suas leituras de 2018, até agora, pra gente saber. É, desculpa pelo tamanho da vida. Beleza? Valeu, é, é galera! Se você, tiver, que você é um vitorioso! Um vitorioso! Então deixa um... o seu like, se inscreve no canal, e compartilha com seus amigos, fica ligado nas nossas redes sociais e tudo mais. Valeu! Valeu. Foi é, esse. É um livro que eu gostei de... Foi subindo assim, foi gravado muito. <risos> não é só isso mesmo, foi o que eu quis dizer. Acabou o estúdio? Vai, vai agora! Bora, termina! Não, eu não sou a bateria. Quando a é bateria grata. acaba.